E aí Clãs, Shoutdown aqui de novo. Hoje a gente está voltando com Vigil, The Longest Night. Souls 1 é sensacional para PC, PlayStation 4, Nintendo Switch Xbox One. Só que para PS4 e Xbox One ainda não lançou. A gente está trazendo um pouco de gameplay, esperando ser lançado, mas não está indo. Então vamos soltar mais um vídeo. Hoje a gente pretende fazer uma área pantanosa e enfrentar um sapão. Não se tiver dificuldade, é só acompanhar a gente. Muito bem, aqui está o teleporte, e aqui está o mapa, e a gente vai subir, eu acho, eu acho que a gente vai subir, ou aqui, ou aqui, nos arredores de Mai, vou pegar o teleporte aqui na, na lojinha da moça, vamos para o de Mai, isso. Para vocês que chegaram hoje, a gente tá fazendo a build de Machado de Duas Mãos Com certeza o cara vai dar alguma missão que a gente tá ignorando para completo, a gente só tá rushando o jogo e matando o chefe A gente ganha uns negócios aí A gente ainda não foi na mina também, caso vocês estejam se perguntando. Já foi na mina? Não, não fomos. Fica mais forte pra matar o chefe da mina três pancadas. Tá bem. É, é aqui mesmo. O ideal seria revisitar toda a área em anterior. A gente não vai fazer isso. A gente só vai. Ué. Como é que sobe? É lá aí na frente? Faz um tempo que a gente zerou esse jogo, então... o memória já está me falhando Como se a gente estivesse jogando do zero novamente A gente foi para os arredores de Maia e agora a gente está indo até... Passar aqui pela cidade desperdiçada ou despedaçada do nosso grau de dislexia hoje Bom, a gente veio aqui até a cidade de A gente não tinha ativado isso aqui A gente teve um pequeno probleminha técnico Nosso fone de ouvido A nossa build está de... de machado, como eu já tinha mencionado muito fácil e ainda estamos com lifesteal, ó é uma alegria sem fim eu acho que a gente vai acabar na mina de todo jeito Parece do Resident Evil Dá uma boa quantidade de XP Entrada inferior da mina, isso Estrada do minerador Nível, ok. A gente está indo para o lado certo, alma sangrenta do incipiente. Gosto muito da música dessa área, acho ela bem alucinante. Versão da duzentos e quarenta e XP. bem o que eu queria mas a gente encontrou aí um como é que fala um secreto Vou mostrar no mapinho secreto para o lado direito foi muito rápido né foi ali no lado direito teimar com a nossa tentativa de, de ir lá pro pântano Aí. Confiar em Hilda? Tanto faz, tanto faz O que pode acontecer a gente ter que lutar com ela que coisa feia, esse algodãozinho. Cara, eu não gosto de jogar. Tá bem, salvar estrada do minerador. A gente abusa demais desse ataque Mas é foi feito para isso, para usar mesmo Sabe que horas são? tomar um suco, talvez dois Matar um ursinho Ok, mais ou menos na sofrência. Abusando do lifesteal. Não pode se deixar caminho calcário. Isso. Tamanho desses morcegos Algo aconteceu com a gente Confesso que eu estou muito perdido Tô achando que a gente tá indo pro lado errado, hein? Quase <risos> certeza que a gente tá indo pro lado errado. Mas a gente teria que ter subido ali. Uma gótica aqui Uma lolita Entregaram a espada Fazemos uma quest aí Uma side quest sem querer Trabalho para isso, só ouro com os slimes. o caminho do calcário Para pare não dada Nem sei se está gravando direito. Tomara que sim. chamamos um lugar aqui cheio de tesouros É meio estranho Olha só, a gente encontrou um negócio Pode estranho A gente não encontrou o caminho que queria mas encontramos um pote estranho, bom né? um caminho meio, meio torto Tá louco, cara? Relógio do avô Todos esses itens meio esquisitos que a gente pega, tipo relógio, armário, enfeite, isso vai servir pra comprar uma casa pra gente Só sair num lugar nada a ver. O que mais que é um teleporte pra gente voltar lá para trás? na frente tem Vou salvar novamente a entrada da mina Inferior, agora a ideia é tentar subir aqui Na estrada do Mirana... minerador Vamos lá, Vou teleportar para a estrada do minerador A gente vai tentar subir A ideia hoje era fazer Um lugar aí que esse aqui apareceu Tô louco lobinho local da mina. Cara, ah, será que a gente acaba fazendo a mina? Eu não queria Nossa, cara. Tanta conversa pra falar que tem um elevador. Tá. Eu ainda não desisti de ir no pântano. Fico <risos> da lamentação. A gente tá agora. Tá difícil. Bobim, deve ter algum teleporte pra cá em algum lugar. Cuidado para onde vai. Parece está depressiva. Os ursos dão muito XP, mas se eles pegarem. aí já era. Opa! Não, soco no microfone. continuar, agora que a gente conseguiu encontrar o caminho A gente veio pelas minas até chegar aqui Não está muito tempo sem salvar Olá! lá, a Ilda. Pico da Lamentação, finalmente um save O Pico da Lamentação, a gente fez um bom caminho hoje A gente veio pelos arredores de Maia, subimos até a entrada da mina Fomos para o lado direito, pelo caminho do calcário E aí acabamos chegando uma área que já tinha explorado, então a gente voltou para estrada do minerador, fomos para a esquerda. Aí encontramos toda essa área aqui e estamos indo bem por cima pelas árvores para chegar onde a gente queria. Aqui é uma área um pouco mais pesada do pântano. Eu acho, tomara. Esse cara aqui que pede um, alguma coisa é fácil coletar. Side quests. Toma, toma. Será que a gente tá indo pro lado certo? Podia, né? Já fui pro lado errado umas três vezes. Outro pico da alimentação, aqui a Ilda de novo. Sopro da deusa, segunda habilidade que a gente ganha hoje. Lago Bufonete, é o Lago Bufonete. Três pequenas pedras brilhantes. Finalmente chegamos no destino que a gente queria. Vou matar esses algodão que eles são bastante chatos. Exatamente aqui Tem Esses bichos que são todos explosivos Só desvia deles que é o ideal Tem que ter muito cuidado aqui Tudo mata muito rápido tá vendo? Olha isso! Nessa brincadeira a gente já gastou A gente gastou uma habilidade Onde a gente Meio que Se morre ressuscita Agora sim Um então, sapão cuidado Vai, vamos não pode ter medo save que era no lago Bufonite era o que a gente precisava salvou e tenta de novo para chegar lá no sapo é que era aí um, um pouco enjoado Conseguimos, para pro lado esquerdo, vai pro lado direito. Dois, vou tratar de novo. Isso. Deu ruim, hein? E agora? Olha pra cá? tinha que descer. A gente desceu, as últimas palavras do vigilante. Vai da 710 é muito é muita coisa para matar um bicho só e agora Eu acho que é o chefe quase que certeza será é, é o chefe para enfrentar o chefe a gente vai subir nosso nível nossos talentos, estamos 7 pontos de talento, a gente subiu 7 pontos só hoje. Estamos aqui. O que a gente pode fazer? Melhorar o nosso personagem no geral. Melhorar a estamina, melhorar a exaustão, compensar efeitos negativos. Aumenta o número de itens consumíveis E reduz os efeitos negativos Vamos confirmar A gente eventualmente vai preencher todos os itens dessa árvore E vamos lá Esse é o chefe que eu prometi E esse é o chefe que eu vou entregar Olá, esses bichos aí bravos, hein? Estou com rito. Estou é dando dano né? Ele pode engolir a gente? Colocar a língua pra fora, essa língua medonha aí. Não é difícil, é só ficar nas costas dele, evitar as bombas que ele cospe e evitar a língua. Ficar de olho aí no HP, ó. Resolvi. Derrotado e o sapão é O arco da pescadora A gente nem usa arco A gente só usa o um machado de duas mãos O mesmo movimento, sem parar <risos> Rapaz, o caminho para chegar aqui foi demorado e aí Depois abre este caminho aqui a gente vai salvar, que é a das aranhas Credo Precisava Criar um novo save pra isso aqui Caverna da montanha É isso aí por hoje Exploramos Várias áreas Hoje no geral a gente fez tudo isso <risos> Tudo isso... Subimos a estrada do minerador, né? fomos na cidade desperdaçada. A gente foi pelo caminho do calcário encontrou alguns itens. Hoje a gente voltou na estrada do minerador, subiu pelas árvores. Passamos pelo pico da lamentação até tá chegar no lago Ufonite, que tem os inimigos pesadíssimos. Subimos 7 níveis. Foi um bom avanço hoje. Desculpa a demora aí da gameplay, eu realmente estava esperando isso ser lançado para os consoles, mas não está sendo. Mas vai. E fica assim. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, dá energia em nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroid Runes, recomendações e agora também jogos em realidade virtual. Talvez, tomara. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.